E aqui pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Meu nome é Wilson Fofinho, o mais bonito de Angola Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma coisa muito, mas muito boa que aconteceu comigo é, Há dias, aconteceu comigo há dias, na é verdade é, Fui visitar a casa de um famoso Eu sei que muita gente não conhece quem é ele Vou passar aqui as imagens dele Um Dois Três Duvido que você não conheça esse cantor, é um cantor angolano de rapper, faz parte do coletivo Força Suprema, ele chama-se NGL. Na verdade pessoal, tive uma visita até a casa dele, é, foi uma visita muito fixe, não sai do canal, se tu queres saber como é que foi conhecer a casa desse rapper, falar com ele, falar com a família dele. Falar com a filha e os primos que estavam todos lá Foi num domingo, então pessoal se inscreva no canal E deixa aquele like Tudo bem, vamos ao vídeo, olá, é assim uh, Na verdade era de tarde, eram 15 horas, 15 horas, 15 horas uh, Eu fui à casa dela, cheguei lá, bati a porta E quando bati a porta quem me abriu foi um que jovem é? Não sei quem ele era Yeah, chegando lá eh, tive um momento em que pude conversar com ele eh, poder fazer minhas perguntas perguntei várias vezes né como é que ele começou tivemos um debate assim e tal como era numa tarde de domingo eh, conversamos bastante na verdade me recebeu muito mas muito bem e yeah, ele em casa parecia meio que natural não era, aquele, não era aquele indie que o pessoal estava tá habituado a ver nas televisões, nas músicas, agressivo, não. Uma pessoa muito, mas muito calma, uma pessoa muito, é, muito simples e fácil de dialogar. Era alguém que ia, curtia o, o ser dele. E na verdade, na verdade, no momento em que a gente conversava, no momento em que a gente, que a gente falava, tinha crianças assim a brincar ao nosso lado, né? Eu tinha uma menina muito bonita, que era a filha dele acho que ela tinha uns 7 anos, 8, não vi ninguém a chamar o nome né? ele depois me deixou sentado ele foi, não sei se tinha ido a onda, ou beber água e tal e eu fiquei lá conversando com as meninas eram duas, era uma menina né, que era a filha dele ela tinha cabelos assim e tal e uma outra que era a prima e nesse caso estava a conversar com esta mesma menina então eu fui perguntando para elas, estão bem? Ah, estamos fixos? como é que é o é ter humano, é rapper, não sei o é. Só que elas não entendem, né? mas o que eu queria primeiro era saber se elas são simpáticas, né? na verdade são muito simpáticas E depois né? foi muita coisa que foi acontecendo e a hora e o dia passou e é, nós estávamos na sala, fomos na sala. Não, fomos mais tarde, fomos na cozinha E lá eu encontrei eh, os irmãos e primos e muita gente que estava lá, cada um no seu canto E fui a, me apresentar, fui conhecendo foi ali que eu me lembrei que eu sou youtuber e que eu precisava fazer um vídeo, só que já era tarde, já era tarde, já era tarde, já conversei, já devia gravar. Então eu pedi a câmera do Tinha Long um Rapaz, ele disse: Já tenho uma câmera aqui. Eu sei lá, não vi com câmera. Eu sou youtuber, que tal gravar a, nem a visita que eu vim cá fazer? Ele disse: Tá bom, deu minha câmera, só que não estava se comportar lá muito bem. E na verdade ele até era meio, era um bom, digamos, ele também editava Photoshop. E eu disse: Uau! Domina o Photoshop, eu também domino o Photoshop, ficamos lá conversar e tudo mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quando dei por conta, já era tarde, tá, já eram lá por volta das 19h, yeah, já era por volta das 19h, eles passaram o dia todo em casa a conversar e não sei o que. Yeah, e aí eu fui lá conversando com eles, né, fez-me me, me empate. Simpatizei, desculpe, com um ou outro que domina Photoshop. Isto que eu também domino Photoshop. Então, nós conversamos e tudo mais. Só que, pessoal, aconteceu uma coisa muito, mas muito estranha e incrível. Ya, yeah, é mesmo estranho e incrível. Quem sabe o que? Yeah, de repente eu acordei. Era afinal tudo um sonho. Meu Deus, era tudo um sonho. Eu fiquei, ah, poxas, quer me perguntar, poxas, como é que eu que é? não ouço as músicas do indie, eu é, é, ouvia, na verdade Mas eu estou já seis, há seis anos sem ouvir as músicas dele Por que que eu fui sonhar estar na casa dele com Acontecendo tudo isso que eu expliquei aqui no vídeo? Por quê? Só eu também não sei, eu disse assim Poxa, para me entender, é, quem sabe isso é uma doença ou algo assim é, para vocês que são inteligentes, que são os, os youtubers Que são também os internautas, que são também psicólogo Me ajudem nesta nesta... Nesta minha inquietação, como é que eu vou sonhar com o NJ? Eu não ouço as músicas dele, é, eu sei lá, não me interesso por ele faz anos. Claro, eu, eu gosto de rap, mas eu gosto de rap gospel. Eu não sou rap gospel, eu gosto de ouvir muito rap gospel. E aí eu passei a semana toda a ouvir rap gospel, correndo com rap gospel e tudo mais. Eu gosto muito com a maneira como o pessoal dropa, falando com Deus e, e de Deus. É uma cena bem e eu, eu curto mais rap gospel. E eu fiquei, poxa, como é que eu vou ouvir? Pode entrar. Olha lá, eu vou ficar aqui com o vídeo, vou terminar o vídeo, porque acordo que vocês deixam no comentário aí, no, deixam os vossos comentários a me explicar o que é que isso é, é você sonhar com alguém que nunca ainda mais famoso, nunca conversaste, nunca tiveste um diálogo. Então se inscreva no meu canal e fomos.